sequência, vereador Luciano. Bom dia a todos. Agradecer a presença dos vereadores de Nova Monte Verde, Mineirinho, presidente, José da Baiana, Manuel, prazer tê-los aqui nessa casa. Infelizmente, dona Heloísa vem aqui, receber uma moção pela perda do filho que estava se destacando como vereador em Nova Monte Verde. Mas esse é o curso da vida, né? Uma hora ela tem que terminar e a senhora hoje recebe essa moção pela pessoa que o Alex representava em Nova Monte Verde. Agradecer a presença dos meus amigos aqui, Alain Benin, Dani Bueno, o Ademar Leal, o Zezinho, é, Fernando Sena Sampaio. Dizer que estou aqui hoje e estou feliz pelo que a o acabou de falar com relação ao respeito que é recíproco. Para que as pessoas tenham uma noção, ela defende uma ideologia partidária e eu sou de outra ideologia totalmente oposta. Nós somos é, de ideologias opostas. Ela de esquerda e eu de direita. Nenhum carrega uma ideologia extrema. E nós temos o maior respeito um pelo outro. Somos amigos, inclusive, aqui dentro da Câmara. Eu queria te dizer que eu te respeito muito, Irmali, pela pessoa que você é, independente de sua ideologia ser oposta à minha. Zé, eu fiquei triste com o que aconteceu, porque era uma abertura dos Jogos Estudantis, e como aí o Marli falou, houve ali sim uma falta de respeito, mas o problema da falta de respeito iniciou com, justamente com o que aí o Marli falou. Cinco horas da tarde você recebe uma informação de que você, o vereador Zé Esquiva, um atleta renomado, com esse monte de medalha que ele mostrou, ele recebe a informação de que a participação dele, que seria ativa na abertura dos jogos, tinha sido cancelada. Mesmo que ele não tivesse, mesmo que ele não tivesse condições nenhuma para ser, e ele tem, ele é renomado. Para ter a participação, mesmo que ele não tivesse, ele não poderia ter sido comunicado 5 horas da tarde. Ele tinha que ter se comunicado com antecedência, ou nem ter sido convidado. Foi algo pessoal ali, vereador, porque o senhor tem se mostrado oposição a essa gestão, e isso tem refletido na sua pessoa e no seu mandato. E pode se preparar, que vai piorar a situação, dia a dia. Senhor presidente, muitas reclamações nos semáforos da Perimetral, e acabei de conversar com o Fernando, ele está bem, mas, mas é, ele me disse que foi feita a redução do tempo, para poder fazer com que o fluxo dos veículos ele fosse intensificado. Estava tendo ali um travamento naquele fluxo ali, e aí houve uma intensificação agora com a redução dos, do tempo. Então agora o tempo está menor, vai facilitar então para as pessoas para fluir o, o tráfego. Trafegou, não tráfego. Médico da Politec. Fazem 15 dias que nós tivemos uma reunião. Já mandei mensagem para o... Robson Quintino, que é o secretário de gestão, que estava na reunião e mandei para o prefeito Chico Gamba, querendo, para o Robson inclusive foi duas vezes, uma hoje já, e não tem resposta. Sabe o que vai acontecer, presidente, e público presente aqui, quem está acompanhando? O que vai acontecer é que a hora que for necessário o trabalho do médico legista na Politec, em virtude de uma morte violenta aqui em Alta Floresta, infelizmente nós vamos ter que subir aqui nessa tribuna e meter o pau de novo na situação. Porque ninguém quer resolver. O governo do Estado já falou: o concurso está sendo feito. O Chico fez um compromisso com a população. Com a população. Diante dos delegados. Sim, teve reportagem. Então, quando isso acontecer, pode ter certeza que eu vou cobrar. Mas eu vou ser mais enfático. Bem mais enfático. E por falar em prefeitura, que situação é essa da sobrinha do nosso prefeito? Essa reportagem, Dani? que você fez lá, que situação é essa? Parece que dia após dia, o nosso prefeito vive um escândalo atrás do outro. Parece que não consegue passar uma semana sem um escândalo. E por pior que seja a situação, me aparece uma pior do que a outra. Essa, desse, dessa, dessa situação da sobrinha do Chico, se ela cometeu uma irregularidade, o próprio Chico já deveria ter, ter exonerado ela do cargo, simples assim, Simples, não tem que passar por esse desgaste. Nós viemos aqui, nós somos cobrados como se nós fôssemos o prefeito, como disse a vereadora Leonice. Nós não somos o prefeito, nós temos que, que, que demonstrar para o prefeito que ele está errado. Mas infelizmente ele acha que a população, Dani, a população está errada. Ele é que está certo. Então deixa lá o, o diretor de trânsito, que está causando desgaste para ele. Deixa lá. Eu fiquei sabendo que... Bom, é melhor não fazer fofoca, né? É, deixa a sobrinha... deixa Eu só fiquei sabendo que ele ia ser exonerado hoje. Fernando, vamos aguardar. Eu fiquei sabendo isso hoje. Vamos aguardar. Agora tem essa sobrinha. Vamos, mais uma vez. Você quer ver mais um desgaste, senhor presidente? Alan, quer ver mais um desgaste? Enio. Conseguimos um recurso com emendas parlamentares. Deputado Claudinei, delegado Claudinei, conseguiu uma emenda. E nós já tínhamos conversado lá com o pessoal da engenharia para que fosse feito... Uma área de lazer, uma praça, uma praça no, no bairro Sol Nascente. O Cezinha pediu a exoneração. Nós vamos ter que começar do zero de novo. Dinheiro em caixa. É pouco dinheiro, mas dá para fazer o que tinha que ser feito. Mas infelizmente, a gestão está pecando. Está pecando, não está dando autonomia para quem deveria ter autonomia. Não está dando condições de trabalho para quem deveria ter condições de trabalho. E mais uma vez, os moradores do Sol Nascente, do Perimetral e do Camélias. Nós vamos começar tudo de novo para poder tentar resolver essa situação da praça. Mas nós estamos aqui, lutando. A agricultura familiar, ela tem sido abandonada na nossa região. Não só em outra pessoa, na nossa região. São 15 municípios que a Impaera atende. 15 municípios fazendo projetos, conseguindo a destinação de recursos para a agricultura familiar. 15 municípios, Dani, presta bem atenção nisso. 14 têm convênio com a EMPAER. Adivinha, Dani, qual é o município que não tem convênio com a EMPAER? Acertou. Alta Floresta. O diretor regional, o Leocir Delane, esteve ontem numa reunião junto com... Comigo, eu convidei ele, a SEMA, convidei o Juscelino da Feira, da Associação dos Feirantes, o representante do Banco do Brasil, que trabalha com o fomento da agricultura familiar e também do CICRED, e o secretário de Agricultura. Nós marcamos com o secretário Marcelo, uma, estamos, vamos marcar ainda para a semana que vem, uma reunião com o, o prefeito Chico Gamba. Para poder agilizar esse convênio. E sabe o que, é que precisa para esse convênio? Para poder fomentar a agricultura familiar? Para poder os projetos fluírem aqui em Alta Floresta? Sabe o que, é que precisa, Dani? Eu falo para você, Dani, porque eu sei que você é corajoso e coloca as coisas no ar mesmo. Sabe o que, é que precisa? De uma caneta. Acho que não está faltando. Essa caneta aqui é do Zé Esquiva. Está doando aqui. ó. Prefeito, vai assinar convênio, prefeito. Vamos fomentar a agricultura familiar. O agronegócio está caminhando a todo vapor. A gente sabe que precisa também de sustentação, de pontes que está sendo feito, Foi elogiado aqui pelas aduelas. Né? Pontes, é, recuperação de estrada. Está sendo feito, né? O que dá para ser feito, está sendo feito. Convênio para o pequeno produtor. Nós estamos perdendo o nosso produtor local. O produtor que produz uma alface, uma mandioca, um porco, uma galinha. Nós estamos perdendo. Falta uma assinatura, falta o prefeito assumir essa função de prefeito, assumir essa função de prefeito e começar a fazer com que os pequenos também sejam vistos. Os pequenos comecem a comercializar os seus produtos aqui em Alta Floresta, porque eles estão fazendo isso de forma precária e sem a ajuda do município. Para finalizar, senhor Presidente, gostaria de dizer que dia 19 aniversário de Alta Floresta, e vai ter um desfile, onde nós acabamos de receber o convite, cobrado pelo vereador Menin. E nesse, nesse convite, dois eventos já se foram: um no dia 4 e outro no dia 16. Então, tem uma série uma série de, de eventos. E os dois primeiros, no dia 6 e no dia 14, esse já não, não, a gente não participa mais, a gente recebeu o convite agora. Mas eu queria destacar no desfile, seu presidente. A escola militar. Tenho lutado pela melhoria dessa escola desde o início do meu mandato. E a escola militar vai fazer muito bonito lá no dia 19. Gostaria que todos que estão em casa comparecessem e prestigiassem essa escola que tem feito a diferença em Alta Floresta. Muito obrigado. Você conhece o vereador Douglas?